Vai que vocês o que sim Hoje é gravar mais vídeos lá, né Lu? Exatamente, minha gente E vai ser de cola com detergente Cola e detergente A gente testou, já deu muito certo É muito bom e dá muito certo Dá muito certo, dá muito clique <risos> Ai, minha gente, o corante é opcional Porque o detergente já é verde Então se a gente deixar o detergente sem corante ele fica um verde claro. É, bem clarinho. E se você quiser botar mais algum detergente, bota, para ele ficar maiorzinho. Tipo, a marca detergente, vermelho, assim, foi coisa. Exatamente, né? é. Vermelho, amarelo. E se você quiser botar um corante também, Para reforçar, a gente tá botando um corante. Que é um roxinho, Que ficar bem bonitinho, né, Lu? Exatamente. Aí Vamos colocar a água boricada. Água boricada que é o nosso ativador demora um pouco para pegar o ponto mas vocês vão mexendo, né, Lu? é, minha gente, olha, água boricada assim como o bicarbonato vocês vão lutando sempre aos poucos porque é melhor a gente ver o ponto do que passar do ponto então a gente é, pede que vocês vão lutando aos poucos a gente vai voltar daqui a pouco Olha, pessoal, agora é a hora da gente botar um pouquinho de bicarbonato. Não coloquem muito. Do mesmo jeito, bota. Fica é. Então cola, detergente, bórax, carbonato. Paciência. É, e, vai, <risos> e vai botando aos poucos e mexendo sempre. A gente volta já. Então, falta pouco. A gente pode até botar na mesa já, né, Luísa? É. Passa pra mesa. E aí a gente fica mais à vontade pra... Manusear. Então, pessoal. Tá aí a nossa... Slide. Muito clique. Muito clique. Estica muito. Ela é muito boa. Muito boa de pegar. Muito boa de brincar. Vamos colocar no um coraçãozinho. Amor. Vamos botar aqui perto do... Colocar um coraçãozinho. Como é o coraçãozinho? Ah, é o... Ficou até combinando a cor. É, a gente, é roxo, com roxo. Mas esse aqui é um pouco roxo, Meio que escuro, né? É, vamos, vamos aí. A gente, vai, a gente vai misturar e voltar já. Olha, pessoal, a gente botou um glitter estilo coração. Olha, gente. Ficou muito lindo Olha só, vamos botar um, uns glitters coloridos Vamos comprar uns glitters coloridos pra botar Pessoal, ficou muito bom Muito bom de pegar, muito bom de brincar Você pode botar Os uhum. glitters coloridos, olha só E é isso, pessoal Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, você dê like no canal e até like o vídeo E não se inscreva no canal, que é muito importante pra vocês Não vai like o vídeo, então Tchau ah. Beijinho do slime! <coughs>